mas ali no sonho, eu agarrei, agarrei ao colo, desci as escadas, fugi para pa a praceta, nós, eu vivo em frente a um jardim, e curiosamente a minha mãe transformou-se num bebê, então, um bebê agarrado ao meu pescoço e eu a às voltas, andei às voltas e quando começo a andar às voltas, começo a gritar por Cristo Jesus. Foi, foi extraordinário, gritei várias vezes, várias vezes, várias vezes, em aflição, em verdadeira aflição e a gritar, a gritar, a gritar por Cristo Jesus e acordei. Foi, Foi incrível, além de ser